Tô gritando, né? tá. Às vezes. <risos> e aí? <risos> eu vou aqui ficar... Eu tenho tamanho de diferença entre porque eu, não... eu falo baixo, mas bem. Vamos aqui, só pra ver se ficar. Não, tá bom. Tá. Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu, o... eu sou o Norberto. Maral... E esse é mais um Elefante Literário, com a tag Signos Literários. Pra quem me conhece sabe que eu sou meio a louca dos signos <risos> é, Eu pensei, por que não unir astrologia com literatura? Eu vou deixar algumas coisas bem claras de início Primeiro, eu não sou astróloga, mas como menina que sou Gosto de pesquisar e entender as pessoas Aqui no YouTube eu acompanho o canal da Carol Vaz, Que é o Papo Astral, que é Inclusive recomenda, é muito legal. Depois de muito tempo vendo os vídeos, eu decidi criar essa tag relacionando uma característica de cada signo a um personagem de um livro. Ok! Outra coisa que eu queria deixar claro aqui nessa tag é que a gente não tá determinando o signo. De um personagem. Até porque, na realidade, essa questão de signo é muito mais complexa, envolve toda a questão do mapa astral, que é novo, eu também não vou entrar em detalhes. Procurei trazer um ponto positivo de cada signo e relacionar essa característica com um personagem. Então, vamos lá começar que é melhor. Vamos lá. vamos lá. O primeiro signo é Ares, um personagem que não tem papas na língua. O meu personagem que não tem papas na língua é Maria dos Prazeres, do conto Maria dos Prazeres, de Gabriel Garcia Marques. Ela é uma prostituta que recebe uma visita em casa e tem um diálogo bastante interessante com ele. É mais ou menos isso que se resume o conto. Minha personagem é a Scud do O Sabe para Todos. Eu não sei se porque ela é uma criança, mas ela fala as coisas bem na lata, assim, ela questiona muito. Ela tá sempre querendo entender um pouco mais sobre aquela sociedade que ela tá envolvida Além de ela ser muito direta nas palavras, ela também gosta meio que de brigar E ela é essa pessoa bem impulsiva O segundo signo é Toro, um personagem que passa segurança O personagem que eu escolhi que me passa segurança é A.J. Fickrey De A Vida do Livreiro A.J. Fickrey Ele é o dono da livraria e a partir do momento que ele pega uma criança pra criar Ele passa essa sensação de segurança, de uma pessoa muito cuidadosa a minha personagem é a Sam, a de A Sontagem Ser Invisível. Enfim, eu acho que eu não, pra quem lê o livro eu não preciso nem entrar muito em detalhes, mas ela é uma personagem que é muito segura de si a princípio, e ela até ajuda Charlie na, nos dilemas dele. Pra mim é uma personagem que passa muita segurança. O terceiro signo é Gêmeos, o um personagem comunicativo. O personagem comunicativo que eu escolhi foi o personagem principal do primeiro conto do livro Virando do Cachorro a Grito, de Jair Farias, os personagens dos contos desse livro não têm nomes, então é apenas o personagem, não tem nenhum pra descrevê-lo. A minha personagem é a Heather, do tamanho 42, não é gorda. Acho que praticamente todos os personagens de Mac Cabot passam essa, essa impressão de que elas são bem falantes e, enfim, são muito comunicativas. O quarto signo é Câncer, um personagem que tem espírito maternal. A personagem de espírito maternal que eu escolhi foi Mallory de caixa de pássaros assim <risos> Quem lê o livro sabe que ela faz de tudo para cuidar das crianças dela Então ele é um exemplo de mãe no mundo em que se passa a história desse livro Meu personagem é o Hassan Pela relação de proteção que ele tem com a Mi Que é uma, uma relação, inclusive, muito bonita Foi o meu escolhido para representar câncer O quinto signo é o leão Um personagem que tem a personalidade forte O personagem que eu escolhi e tem a personalidade muito forte É Mike Schwartz a arte do jogo. Ele é um jogador de beisebol que quando entra em campo a gente vê todas as, as características mais marcantes que ele tem aflorarem. meu personagem foi o Fumero um inspetor que aparece no, na sombra do vento e quem já leu o livro, nossa ele tem um personagem muito forte ele é muito teimoso e meu Deus, sério, ele é muito eu não sei eu, eu não sei o adjetivo ele é o vilão da história, ele tem uma personalidade realmente muito forte. O próximo signo é Virgem, um personagem detalhista. O meu personagem detalhista não poderia deixar de ser M. Dunn, de Garota e Quem já leu o livro sabe que ela é um exemplo de pessoa detalhista. A vida dela é baseada em detalhes e é isso aí. O meu personagem... É a F, Jogs Horazes. eu acho que ósseos do ofício, né, ela precisa ser detalhista Ela trabalha com a parte estética, né, do, dos tributos e, enfim, obrigatoriamente ela precisa ser detalhista pra isso, né Então foi o que eu escolhi Sétimo signo é o signo de Libra, um personagem apaixonante Meu personagem apaixonante é o personagem principal do livro que eu mais gosto A menina que roubava livros, que é Liesel Memminger Na minha opinião é impossível não gostar dessa menina quando eu vi a personificação dela no cinema, eu fiz, essa menina nasceu pra fazer esse personagem. Então, ela pra mim é uma personagem apaixonante. Olha quem tá aqui, o personagem. <risos> Podia pegar vários de Harry Potter, mas eu queria escolher Hermione, porque, enfim, pra mim, Hermione é tipo um amorzinho, e pra muita gente eu sei que sim, ela é uma pessoa super apaixonante. Próximo signo é escorpião, um personagem extremista. Meu personagem extremista é o príncipe Kishan Rajaran de O Resgate do Tigre. Quem já leu o livro sabe que ele é muito impossível, ou tudo pra ele é ou tudo nada, ou é 8 ou 80, e isso faz dele uma pessoa muito extremista. A minha personagem é a Amy, que quem também já conhece a história sabe que pra ela é tudo ou nada, né? Então, eu acho que é uma boa definição pra, <risos> pra personagem. Continuando, o próximo um signo é Sagitário, um personagem piadista. O meu personagem piadista é Mark Watney, do livro Perdido em Marte. Ele é um personagem piadista porque ele tá, como o livro já disse, perdido em Marte. Tá, prestes a morrer, mas não deixe seu senso de humor de lado. Sempre tá tirando onda com a situação e procurando o meio de se divertir, de manter sua lucidez ali naquele ambiente. O personagem... <risos> é, desculpa, deixa sair. O personagem que eu escolhi foi o Dexter de um dia, porque ele é bem tranquilo e ele é um pouco irônico também, ele é bem de boa na vida e gosta sempre de estar tá soltando uma piadinha, uma boa escolha para representar os italianos. O décimo signo é o signo de Capricórnio, um personagem que lidera. o personagem que lidera, na minha opinião, é o Donovan, de Encarcerados. Quando o Alex é mandado pra prisão, lá ele encontra Donovan, que se torna o melhor amigo dele, e ele mostra logo de cara essa sua personalidade, de quem lidera, de quem está sempre à frente dos desafios. Como o próprio nome diz, chegando número 1, um, eu escolhi o protagonista, que é o Wade, e ele, durante toda a história, Mostra que ele tá meio que liderando, seja no placar ou seja nas próprias decisões do personagem De resolver os desafios e tudo mais, eu acho que ele é um personagem que lidera bastante <risos> Pelo que consigo, né? o signo é signo de aquário, eu caracterizei que é uma pessoa bastante criativa barra exótica meu personagem exótico e criativo é o Y de O Homem Visível. Não tem outra palavra, na verdade, que o caracterize que não seja exótico. Ele é um personagem muito curioso de se conhecer, que tem várias manias peculiares. Minha personagem escolhida foi a Rose de A Peculiar Tristeza Guardada Num Bolo de Limão. Nossa... <risos> Eu acho que eu caracterizaria o próprio livro como um exótico e criativo, porque a premissa é uma menina que ela conhece os sentimentos das pessoas através das comidas que essas pessoas fazem. Então é uma coisa bem diferente, ela tem uma espécie de poder, de dom, e eu achei que a premissa já foi criativa e a personagem se torna um exótica também por isso, né? Poder perceber esses sentimentos... Tá o último signo é o signo de peixes Eu caracterizei como um personagem distraído São essas pessoas maravilhosamente distraídas, não é mesmo? <risos> <risos> e geralmente engraçadas, que são os viciandos Bom, então, nada mais viciando do que Rony Weasley, de Harry Potter Acho que todo mundo conhece Harry Potter E sabe que Rony Weasley é o personagem mais distraído e desastrado de todos os tempos Então essa classificação vai pra ele, com certeza a minha personagem é a Pop de Fiquei Com Seu Número, é uma história engraçadíssima. Eu também encaixaria ela, eu fiquei em dúvida se eu colocaria ela na comunicativa ou na distraída, e eu preferi deixar ela distraída, pelo tom engraçado que a história tem, e a narrativa dela torna a história ainda mais engraçada. Essa foi a tag, sigam os literários. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria reiterar que a gente não tá afirmando que esses personagens sejam desses signos a gente só quis meio que criar um norte através dos signos para trazer essas características e trazer algumas indicações para vocês então é isso pessoal a gente queria indicar algumas pessoas a gente não sabe não tem certeza se gosta ou não de astrologia enfim mas se você tem vontade de fazer se você gostou da tag ou não enfim fica aberto <risos> faz quem quer pode fazer é se assim divertir é, exatamente e eu queria indicar o fofo do Paulo Haddis que eu tinha até prometido a ele que eu ia tagueá-lo, ele tava reclamando que tava sem tags. E foi indicar duas pessoas que eu sei que gostam de astrologia, que é Pan Gonçalves, do Pan Gonçalves, e a Tati Leite, do Cabine Literária. E essas duas eu tenho certeza que elas gostam e, enfim, fica aí o convite. Bom, as pessoas que eu vou indicar pra fazerem essa tag são o Luiz, do Heróis Contidos, contra da Gente, aqui é. do Rio Grande do Norte também. As meninas do Ponto e Pula a Linha, a Yara do Conto e Encanto e a Adna do Lendo Dia, nossa vizinha aqui de Recife. Deixe aqui embaixo nos comentários falando o que acharam da tag, se gostaram, se não, se já leram algum dos livros, se discordam dos personagens que a gente escolheu, se gostaram do vídeo. Dê o seu joinha aqui, não esqueça. Se é a primeira vez que tá vendo nossos vídeos, se inscreva no canal e não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais para ficar ligado no que a gente faz. Valeu. Valeu.